Ter telefone e internet é preciso uma boa rede que transporte os dados até você. O investimento nessa área é o foco do regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O total investido já chegou a mais de 9 bilhões de reais desde o ano passado. Pelo programa, as empresas enviam ao governo projetos para construir infraestrutura de telecom e ganham benefícios fiscais. Já foram aprovadas 903 propostas, o que tem estimulado especialmente a economia de regiões com renda mais baixa. Quando se compara o investimento feito pelo programa com o PIB do Estado, ou seja, o conjunto de riquezas produzidas na região, os 10 mais beneficiados foram Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Amapá, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Um dos grandes objetivos do RPNBL é diminuir as diferenças regionais, não só do ponto de vista de infraestrutura de telecomunicação, mas também do que o investimento nessa infraestrutura pode influenciar na economia, na vida do cidadão. As empresas interessadas em participar do programa ainda podem mandar projetos ao Ministério das Comunicações. O prazo vai até o dia 30 de junho.